Eu só gravo, eu dou Oh, oh, Eu rio com a gaita Pesado maluco Olha o negócio aí. Limpa no vidro. Mano. Alguém... <risos> Alguém rica meu muttler, por favor Quem é Muttley? Ah, é Muttley. aquele bicho lá... Ah, pera aí, não sei. Medalha, medalha, medalha. É oh, Eu... o... Que... Ah. Medalha, medalha, medalha. Nossa, a Gi... a Gi deve com o braço. Eu... Como é que está seu coração neste momento? Ah, caralho. Só batendo disparado. <risos> emocionar nada, cara. Hoje, porra. Eu. Hoje, eu queria eu eu eu eu pedir <risos> senhora, tô eu. eu te amo demais. Boa, casa comigo. Porque eu te amo, pai. Nossa, eu aceitava, eu aceitava. Eu também aceitava. Sim. Terminei. Imagina, mano, essa acordar tô... todos os dias tô... de manhã tô... com uma serenata pra você. Olha isso, que Pra que isso, meu? mesmo? É? Pra que despertador, meu amor? Me diz. Oh, meu Deus, estou emocionado. G. Agora, eu vou cantar uma serenata em homenagem a Cuba. Achei! <risos> vou ajudar. Meu! Responde! a é, gente tem que responder, tem que responder. Puto do caralho! G. G. Eu, vou, eu vou te dizer, eu vou te falar as minhas vantagens e as minhas desvantagens. Vamos ouvir. Vou começar, vou começar pelas vantagens, tá bom? É, mas... Vou começar pelas desvantagens, pra tu saber do que tu, tu tem que estar se preparado pra isso, tá bom? Eu já falo as vantagens, agora as é desvantagens. <risos> então, eu, eu vou falar agora as desvantagens, depois as vantagens, pode crer? Vai, tá bom. Vai, eu vou, vou falar a primeira desvantagem. Agora eu vou falar as vantagens. <risos> Você vai ser muito feliz. Você vai ser sempre amada, amada, e sempre tratada muito bem Você não é vai ser que traída jogo, velho, É um pouco mais desvantagem do que desvantagem <risos> É <risos> <risos> <risos> Uou, cara. Eu tô muito confusa é porque tu me ama, né? <risos> Agora uma música lenta. Depois disso. Puta, <risos> eu tô errando meus um cortes. Tá, vai bem. gravar essa merda Ele ou não? Ele tá realmente lento. Ô, G. Eu. Não, vai gravar ou não, velho? Deixa, eu vou, eu vou mandar uma cantada pra G e vocês vão julgar se foi muito bom ou não, pode crer? Pode crer, pode Ai, crer, meu. pode crer, se mandou pode crer, manda o outro calar a boca aí. Ó, Quem que tá vou, tocando essa gaita? Eu vou, eu vou mandar uma cantada pra eu G, vou, G e vocês vão julgar se foi bom ou não. Sim, sim. Hum. Certo. Tá, ó, G. Ah. <risos> não. não. <risos> Ô G, eu te chamo de G e tu me chama de golô. Ah, tá boa, gente. Porque junto a gente é um Gigolo. Uou. <risos> que? <risos> Olha. A minha nota é 6. Mas se for é um golô, autodidata, vira oi. É autodidata. Então é, a minha nota é oi. Obrigado. Gostei não. Deixou muita a desejar. Agora, Agora <risos> eu esse em, homenagem, em homenagem a essa cantada, eu vou buscar uma música que representa o gigolô da. Beleza, eu vou fazer o violão aqui, a parte do cara, violão. Vai. Cara, vai. Cara. vai, eu começo. Beleza. Vai. Calma. Oh. Calma que eu tenho que pensar na letra. Tá, ah, eu quebro meu violão por uma vez pra fazer um negócio que não consegue. Ai meu Deus! Deus ai, que ótimo! Oh, que isso, do nada? Mano, sensacional. Se isso aqui for o podcast, já tá bom de já tá de Então pra gravar Tem essa alguém gravando, tá. bicho? É, grava nossa merda.